Um boa tarde pessoal vamos dar continuidade aqui ao nosso fórum do futuro do trabalho vamos lá vou começar apresentando os nossos panelistas tá? Tá aqui no meu lado esquerdo carlos oliveira carlos oliveira ele é ministro conselheiro na delegação da união europeia no brasil Carlos é responsável por promover a cooperação entre a União Europeia e o Brasil nas áreas de economia, indústria, mercados digitais e mobilidade. Então, Carlos é um grande facilitador é, da cooperação e trazer toda a experiência e as práticas que acontecem na, em toda a União Europeia para o Brasil. Carlos é português e vamos ter escutar o delicioso sotaque de Portugal aqui na minha direita está Marcelo Mesquita Marcelo é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Piauí desde 2002 foi juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça o CNJ para assuntos de tecnologia da informação Marcelo também é estudioso na área de biotecnologia, fazendo doutorado na área de biotecnologia, inteligência artificial, é um profundo conhecedor também de tecnologias e também empreendedor na área de robótica. Né? Então, gente, vamos lá, vamos partir aqui para essa temática super interessante, depois de ouvirmos o painel anterior que foi muito legal, né? Trouxemos aqui dois especialistas muito relevantes no Brasil para discutir questões relacionadas à ética. Quando a gente fala de tecnologia e, principalmente, tecnologias digitais, é, tem vários várias questões que podem ser problemas do ponto de vista que se olha. Né? E agora nosso painel vai tratar ah, o avanço e o futuro do trabalho, olhando a perspectiva econômica e a perspectiva política. Eu gosto de trabalhar os aspectos da tecnologia sempre olhando pelo lado do, do paradoxo da abundância. A tecnologia, eu sou muito otimista com relação à tecnologia e, como foi dito aqui, os meios para a gente alcançar os avanços tecnológicos ou estão dados ou estão a caminho. Né? Muita pesquisa sendo desenvolvida dentro das universidades e dentro das empresas, muita entrega é, já foi feita e muita entrega, muita evolução tecnológica está em curso. Então, isso gera uma abundância, gera uma oferta de tecnologia que a economia digital potencializa e escala. Né? Então, a possibilidade da gente ter abundância e solução dos grandes desafios mundiais, eu acho que a gente nunca chegou tão estão perto de resolver vários desafios, é, calamidades, né, tragédias é, de, naturais, problemas de saúde, educação, problemas de governança, né, que também é um aspecto da política, transparência, etc. Isso tá, a gente tem os meios, se não prontos, é, muita coisa já disponível, muita transformação sendo realizada. Mas a gente vive um dilema ao mesmo tempo, que é o dilema da economia, que é o dilema da escassez. A economia é a ciência da escassez. E a ciência política né, e a economia política é, trabalha em como a gente alcança... Ah, do ponto de vista de uso dos instrumentos políticos ah, como é que a gente usa os vários instrumentos para reduzir a escassez para distribuir os recursos que são escassos né? então essa mesa vai discutir um pouco isso é, e do meu ponto de vista a gente ah, trabalha sempre escolhas né? Não dá para falar de tecnologia, de inovação, sem falar de policy e sem falar de pessoas. Né? Pessoas como usuárias e pessoas como cidadãos que são os usuários da tecnologia. Né? A gente tem que, para trabalhar esse paradoxo da abundância, para fazer com que a tecnologia seja acessível, ela tem que estar tá disponível e tem que ser acessada por todo mundo, né? Por porque a infraestrutura é disponível, porque o dado é disponível, a plataforma é disponível e há preços que são acessíveis para todo mundo. E as pessoas também têm que ter os skills, tem que ter as habilidades, as competências, não só para acessar, mas também para desenvolver e ter no futuro, que já é o presente, Uh, condições adequadas de entrar nessa onda. Então, vamos ouvir aqui, em primeiro lugar, a, um olhar, uma perspectiva mais ampla de como é que a Europa e como é que a União Europeia estão vendo uh, a evolução da economia digital, a evolução tecnológica e falar como é que são os principais desafios e as principais políticas que estão sendo usadas pela união europeia para gente dar conta desses vários dilemas obrigada carlos pela presença ah, bom bom dia pessoal eu vou falar português lá do outro lado eu vou falar português lá do outro lado do atlântico mas vou tentar dizer as palavras com as le... ah. conseguem ouvir? Ah, um, obrigado. Eu estava dizendo que vou falar o português do outro lado do Atlântico e vou fazer o esforço de dizer as palavras com as letras todas para ter a certeza que consigo ser compreendido. Bom, posto esta breve introdução, queria agradecer à Luísa as gentis palavras sobre aquilo que nós temos vindo a fazer e a acrescentar uma pequena nota, muito breve, sobre o papel da tecnologia nas nossas vidas. A tecnologia dá para fazer coisas que mudam completamente a vida das pessoas e, em geral, nós procuramos que mudem para melhor, mas há circunstâncias em que a tecnologia também pode ser mal usada. E, de certa forma... O papel dos governos é perceber quais são os impactos positivos e negativos daquilo que são as mudanças tecnológicas, porque estas mudanças têm um aspecto, têm uma característica disruptiva, quer dizer, que quebram completamente aquilo que é o status quo. E nós temos que ter presente que as pessoas, as sociedades, não têm essa mesma capacidade de adaptação. Uh, se eu falar, por exemplo, em termos concretos da Europa, em que, do ponto de vista demográfico, a pirâmide está muito focada, está muito puxada, está muito achatada, ou seja, temos muita gente uh, já com idade mais avançada, acima dos 35, 40 anos, e o, os jovens estão assim uma, uma ponta mais estreita é muito importante nós pensarmos como é que não vamos procurar reorganizar o mundo do trabalho de forma que essas pessoas uh, um pouco mais idosas, eu de certa forma pertenço a esse grupo, que essas pessoas conseguem adaptar e não são, por assim dizer, deixadas pelo caminho. Quando nós ouvimos as histórias sobre aquilo que é, por exemplo, uh, um, um, uma certa revolta, Uh, por parte de algumas pessoas em alguns países que dizem ''Ah, mas nós estamos a ser deixados de lado, uh, nós não estamos a conseguir acompanhar''. Uh, nós temos um ambiente que é demasiado competitivo e demasiado desafiante e isso naturalmente é algo com o qual as pessoas uh, lidam mal. E, portanto, é dever dos governos pensar a sociedade como um todo. Agora só também para colocar e sumarizar para forma muito breve os problemas com que nós estamos uh, confrontados. Bom, falámos da tecnologia. Se eu perguntar entre vós, quem é que tem um smartphone, quem é que levanta o braço? Ah, não ninguém tem smartphone? Ah, e agora? digam uma coisa, vocês, se fossem há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, utilizavam o celular, o smartphone, para fazer telefonemas, ou para fazer WhatsApp, ou para fazer o quê? Bem, eu, daquilo que tenho contactado com as pessoas aqui no Brasil, estou há dois anos no Brasil, é que o Brasil usa muito mais o WhatsApp, as redes sociais, do que a média dos europeus. Isso significa que há de facto, digamos, uma adaptação muito rápida a todo um conjunto de utilizações que estão para além daquilo que muitas vezes até foi imaginado pelos inventores do smartphone ou dos, dos celulares. Por outro lado, por exemplo, já toda a gente ouviu falar, por exemplo, na robotização. E a gente de robotização pensa nas fábricas. Mas, se eu vos disser que, por exemplo, na Europa, a maior parte das agências bancárias tem uma pessoa, às vezes duas, porque um tem que ir almoçar ao meio-dia. Isso significa que a automatização, a robotização não está exclusivamente situada na esfera da indústria, da manufatura, mas é também um fator muito importante na área dos serviços. E isso vai significar uma mudança radical naquilo que é o tipo de empregos que nós estamos a imaginar que vão acontecer no futuro. Uma outra questão também que talvez já todos tenham ouvido falar é se pegarem, por exemplo, no mercado livre e forem ver quais são os produtos que estão lá disponíveis e forem ver de onde é que eles vêm, ou até mesmo aquelas coisas que a gente compra no cotidiano, hão de reparar que ao contrário daquilo que era a antiga economia, há sim uns locais do mundo que parecem ser as fábricas de tudo aquilo que nós utilizamos. Algumas coisas em que isso ainda não é verdade, porque os custos de transporte são muito elevados. Mas, por exemplo, estas coisas, o celular que aquele meu amigo está a segurar, vêm todos do mesmo sítio, do outro lado do Oceano Pacífico. Ora, isto significa que também aquela noção de produzir para o mercado local é uma noção que está cada vez mais ultrapassada. E, mais importante do que isso, mesmo quando um determinado bem é produzido, por exemplo, no Brasil, vão ver as peças que compõem esse bem, por exemplo, um automóvel, e vão descobrir que há peças que vêm de todo o mundo. Portanto, esta noção de cadeias de valor globais. Isto é um aspecto muito específico da 4 Revolução Industrial. Agora, o que é que sobressai disto? É que... Enquanto tradicionalmente nós estávamos habituados àquela forma em que as pessoas tinham um emprego uh, durante toda a vida, sei lá, num banco que era considerado um muito bom emprego, numa companhia de seguros, uh, numa fábrica de automóveis, esse padrão alterou-se por completo. Porque aquilo que é fabricar um automóvel hoje é totalmente diferente daquilo que era fabricar um automóvel há 10 anos atrás. Há uma coisa muito curiosa que é, a robotização não só afeta a localização do trabalho, mas também a natureza do trabalho que as pessoas realizam. Enquanto que antigamente as pessoas tinham, por exemplo, uma linha de montagem, tarefas muito exigentes do ponto de vista físico, montar o automóvel, hoje, uma boa parte disso, os robôs funcionam como um auxiliar crucial. Agora, quais são as implicações disto no plano prático, digamos, para quem... Para quem como vocês, eu estou a ver aqui uma plateia cheia de gente muito jovem. Quais são os impactos que isto tem e porquê é que isso é um desafio para os governos? Bom, uma das, um dos fatores é que estamos num mundo em que a perenidade, ou seja, o tempo durante o qual a pessoa trabalha num determinado local, é muito variável e há, digamos, uma grande mobilidade entre os empregos. Isso significa que as pessoas têm que pensar... A construção de uma carreira de uma forma diferente, ou seja, eu quando mudo emprego vou ter que procurar usar isso como forma de mostrar que evolui... Em alguns casos é chamado uh, depreciação das competências, ou seja, aquilo que a gente aprendeu e que a gente até conhecia muito bem, ao fim de 5 anos, é muitas vezes um conhecimento obsoleto. Isso coloca, digamos, um desafio muito grande, porque nós temos que estar sempre a aprender. E, sobretudo, temos que estar capacitados, preparados para estar permanente a aprender. Um outro aspecto que eu gostava de mencionar é ver, digamos, as mudanças dos modelos de negócios. Eu creio que eu estava ali um pouquinho longe, não consegui ouvir sempre bem uh, a apresentação precedente. Mas por exemplo, o modelo de negócio típico, por exemplo, dos táxis com o aparecimento do Uber mudou radicalmente. Mas pense mesmo numa coisa diferente: automóveis, fabricantes de automóveis. Até agora o negócio era fabricar automóveis, vendê-los às pessoas e as pessoas adquiriam os automóveis porque a aquisição de um meio de transporte individual trazia conforto, trazia também um símbolo de status, um símbolo de sucesso. Ora, acontece é o seguinte, na Europa, por exemplo, há muitas, muitas cidades europeias que estão a proibir a utilização do automóvel individual da cidade, porque o impacto ambiental uh, do meio de transporte individual é avassalador. Obviamente, há todas aquelas histórias sobre a poluição, sobre o impacto do ponto de vista de uh, a CO2, uh, mas há também um aspecto até mais simples, é que não há espaço para pôr mais automóveis, o espaço físico é limitado, já não se consegue meter mais tem um impacto enorme. Há quem diga que cerca de 50% do espaço de uma cidade é ocupado com automóveis. O que é que está a passar? Em muitas cidades, aquilo que era o negócio tradicional de venda de automóveis está a ser substituído pelo facto de haver automóveis que estão espalhados em vários sítios da rua e em que as pessoas chegam, abrem o carro e ligam-no com o celular e esse carro depois deixam-no num outro sítio e vai ser utilizado por outra pessoa. Ou seja, o automóvel passa a ser um veículo de transporte partilhado, mesmo quando utilizado individualmente. Agora pensem bem, o que é que isto significa para aquilo que é o modelo de negócio de uma empresa? É porque tudo aquilo que são as fontes de receita da empresa mudam radicalmente, enquanto que antes ele vendia, por exemplo, um automóvel por 50 mil reais, ele agora vai ter que pensar como é que consegue criar um negócio sustentável em que cada cliente faz um trajeto de uh, meia hora, 15 minutos, uma hora e isso vai render 100 reais, 200 reais. Agora vejam quantas vezes é que eu tenho que alugar o automóvel para conseguir atingir esse, esse valor. E portanto há uma necessidade de reequacionar toda a forma de pensar o um negócio para responder a isso. Um aspecto também muito importante e que tem vindo a ser cada vez mais perceptível é o seguinte. Eu falava há pouco da questão do setor bancário. O setor bancário era é um setor em que as pessoas não precisam de ser doutores, mas digamos há muito trabalho que é feito, trabalho administrativo, que é feito num banco. Nós podemos agora imaginar aquilo que é a situação em muitas empresas, aquilo que é a situação por exemplo, na administração pública, e ter a noção de que, provavelmente, com o governo digital, com a desmaterialização, ou seja, o facto de nós deixarmos de uh, ter sempre o um suporte físico para as coisas, há muitos trabalhos que vão desaparecer. Uh, e então, uma questão que... custo do fator trabalho e o custo, digamos, da automatização é de tal forma uh, organizado que não vale a pena utilizar robôs. Mas no meio, que é aquilo onde está a grande faixa da população, há cada vez menos empregos. Então nós temos que pensar outras formas de organizar a vida das pessoas e requalificá-las para o futuro. Bom, eu dei aqui assim uma visão geral sobre aquilo que são os os, os, os desafios com que nós estamos confrontados. Eu não vou esgotar já, digamos, as, as respostas, mas vou deixar aqui dois ou três dicas e depois vou voltar. Um dos desafios é precisamente o desafio da inclusão. Ou seja, nós não podemos sobreviver com uma sociedade em que há uma faixa enorme da população que está desempregada, que não tem capacidade de entrar no mercado de trabalho ou porque é demasiado idosa, e uma coisa que nós temos de ter presente, é que as pessoas, a partir de uma determinada idade, a sua, aquilo que os, os, os psicólogos chamam a plasticidade cognitiva, ou seja, a nossa capacidade de aprender coisas novas, não é mesma quando temos 20, 25 anos, ou por, por maioria de razão, quando temos 15 anos. Isso é um desafio muito importante. Depois temos também um, um outro aspecto que é Pensem naquilo que é, por exemplo, a situação dos uh, motoristas de aplicativo. Eles têm um trabalho precário, eles ganham em função do número de viagens que fazem por dia e, em alguns casos, se utilizam viatura própria, são os que fazem o investimento de capital, portanto, de alguma forma, eles transformaram-se de trabalhadores por conta de outrem em empresários em que assumem um risco. Mas têm, digamos, uma entidade licenciadora, digamos, neste caso, o aplicativo, que lhes cobra qualquer coisa como 25% da receita. Mas são os que correm, digamos, incorrem no forte investimento de capital. Ora, agora imaginem, por exemplo, tipicamente aquilo que é a contribuição social, quem é que se suporta a Previdência, os seguros de saúde equivale mais ou menos como qualquer coisa como 25 a 30% da faturação de uma empresa. Agora, como é que ele vai conseguir, como motorista de aplicativo, como empresário individual, encontrar forma de ter, digamos, essa rede de segurança que lhe permite subvir a uma situação de doença, a uma situação de um acidente, etc. E o mundo do trabalho, todo o esquema de taxação das contribuições sociais, não está pensado nesse, nesse contexto. É um aspecto que tem que ser fortemente uh, equacionado. Um outro aspecto também que não se fala muito, que é quando se passa daquilo que são as tarefas intensivas de esforço físico, são tarefas que normalmente provocam um grande desgaste. Agora, pensem as pessoas têm um trabalho exclusivamente intelectual. Sabem qual é a doença do século Uh, em muitos países ditos, desenvolvidos, é o burnout. É as pessoas chegarem um dia e não conseguirem fazer nada. Porque há um problema que é com os smartphones, com o e-mail, o tweet, uh, o WhatsApp, as pessoas nunca conseguem desligar do trabalho. Estão permanentemente a, a funcionar e isso provoca um desgaste uh, absolutamente avassalador. E nós não conseguimos ainda encontrar uma resposta para isso. O último ponto, que é um ponto que deriva daquilo que eu falei anteriormente, é que nós temos que pensar novas formas de olhar para aquilo que é a educação, a formação, a capacitação das nossas competências ao longo da vida. Não podemos pensar apenas naquilo que é a formação no ginásio, a formação na universidade, mas temos de pensar para além disso, ao longo de toda uma vida. Mas o contexto profissional também tem que integrar esse elemento, ou seja, isso não pode ser um investimento exclusivamente pessoal, tem que ser um investimento coletivo, porque senão, uma vez mais, estamos a criar pessoas que vão ficar, como nós costumamos dizer, à borda da estrada, porque não conseguem acompanhar estas mudanças. Bom, isto é, digamos, o quadro geral no qual os políticos, eu não sou político, mas, digamos, trabalho com os meus, os meus chefes, sou, por assim dizer, assessor do, dos políticos, nós temos que pensar e temos que engajar neste processo de reflexão não só os políticos e o mundo político, mas uma vasta gama de pessoas, de atores do mundo social, pessoas nos sindicatos. Pessoas que trabalham nas associações de moradores, que trabalham em vários locais, porque se nós não conseguirmos, digamos, criar essa espécie de consenso generalizado, voltamos um bocado ao homem primitivo que lutava pela sobrevivência e essa luta era uma luta quase de vida ou morte. Nós estamos numa fase mais avançada digamos, da, da espécie humana, e temos que criar mecanismos de diálogo que permitam, digamos, esse engajamento coletivo face a desafios que nos transcendem. Obrigada. Obrigada, Carlos. Vamos agora dialogar aqui com o Marcelo. Marcelo, é, a gente está num país em desenvolvimento, não né? tentando é, sempre crescer, sempre avançar e estamos falando de uma é, um mundo que cresce cada vez mais baseado no uso de tecnologias e de tecnologias digitais acima de tudo, né? É, a economia digital cresce duas vezes e meia mais rápida que a economia tradicional e a gente está num país né, que ainda ah, conseguiu avançar muito pouco em termos da economia digital as nossas indústrias ainda são indústrias tradicionais nosso setor de serviço ainda é muito tradicional apesar de toda a evolução que vimos nos num período recente a campus faz parte desse desse processo aí já há anos ajudando a catequizar, sensibilizar e trazer gente para o jogo. É, então, a gente tem muitos desafios. Né? Se na Europa tem vários desafios, também econômicos, de inclusão né, social, é, os nossos desafios são até maiores. né? Fala um pouquinho sobre isso é, e como você vê que são as perspectivas da gente avançar, sair bem... Do, do outro lado. Bem, boa tarde a todos. Quando a gente fala nessa temática, a primeira coisa que a gente tem que entender é se a gente quer achar uma cura, a gente tem que ter a simatologia, tem que saber o que está acontecendo. Uh, eu venho escrevendo no um material, até com o Paco, é, um livro chamado Field the Future, é Vivendo em um Mundo Sem Empregos. Porque é, a gente viu essa necessidade, porque a gente tem três coisas que a gente chama os três mantras da negação. A primeira pergunta que eu faço a vocês é, que vai entrar justamente na pergunta da Heloísa. Primeiro, quem acha que o seu emprego, a academia que você está fazendo, o seu curso que você está fazendo, vai ser impactado nos próximos 15 anos de maneira destruidora? Quem acha que em 15 anos a sua área de pretensão ou de atuação vai ser fortemente afetada pela tecnologia, robotização e ar? Quem acha que nos próximos 15 anos, levanta a mão. Quem acha que não, para ver quem é está que dormindo, tem o pessoal dormindo. Segunda pergunta, quem acha que aquela, aqueles que forem impactados vão achar um novo emprego, né? a própria tecnologia vai arranjar um arrimo, uma resposta, uma solução alternativa, um emprego mais, mais fino, mais interessante, quem acha que vai acontecer isso em praticamente todas as áreas, quem acha, levanta a mão, quem não acha, levanta a mão. Ok. Por fim, quem acha que no primeiro mundo vai evoluir muito mais rápido, é, muito mais rápida essa, esse espraiamento, essa atomiza, atomização da, da tecnologia, o né, que a gente chama de computing, é, pervasive computing, ou seja, aquela é, computação ubíqua que está em todo canto. Quem acha que opa, começa isso primeiro nos países ricos, vai bater primeiro lá, no nosso colega na Europa, nos Estados Unidos e o, os países em de desenvolvimento e tal. Não vão ser tão afetados. Quem acha isso? Levanta a mão. Ninguém. Ótimo, só você. Então, vamos lá. Isso aí a gente chama de três mantras da negação. Por quê? Porque as três respostas são, são as seguintes. Primeiro, vai demorar a acontecer. Não, não vai demorar. Todas as searas estão sendo tocadas. Acordem, tá? É, de repente, você pode não ser um taxista, não pode ter um taxista, não sentiu o impacto do Uber. Então, se olha para o lado, ah, não é comigo. né Infelizmente, a gente tem aquela coisa né que a gente não a gente não nota que a gente é o alheio do outro. né A gente não se importa com alheio, mas se esquece que é o alheio do outro. Mas todas as áreas, todas as áreas estão sendo tocadas atualmente. É diferente da época da Kodak? Sumiu a película e veio o sensor digital. Sumiu a indústria gigantesca, uma das 20 maiores empresas do mundo. Não, agora não, todas as áreas estão sendo tocadas. Então... Não vai demorar. Isso a gente poderia trazer números, mas não é o escopo aqui. A segunda pergunta. É, vou ter novos empregos? Não, não vai. Tá? É natural que surgirão novos empregos, algumas novas searas e tudo mais. Mas não o suficiente para eu equalizar. Opa, é igual na época da Revolução Industrial. Todo mundo fala, saiu do campo, foi e conseguiu espaço na indústria. É fato, mas saiu do campo fazendo força com a enxada e foi para a linha de montagem fazer força com, com a marreta, com as alavancas, com os tiares, com os tiares é, é, é, a vapor. Então, assim, atualmente não. Antigamente, eu troquei lá o trator do homem do campo, troquei sem camponeses para um trator, mas consegui um motorista, consegui um borracheiro, consegui um mecânico. Agora não, se vocês virem os tratores, não tem mais nem cabine, não precisa mais de ninguém. E você dizer que aquela pessoa vai ser aproveitada na linha de produção, não vai, não existe isso. Então, o segundo, segundo mantra da negação, dizer que, opa, vai ser substituído por outro, vai ser todo mundo blogueiro, youtuber, desenvolvedor de software. Não vai. Tá? Até porque desenvolvimento de software, né, o Google já demonstrou, criou um IA, que essa IA criava outras IAs muito melhor do que os engenheiros do próprio Google. Então, é o segundo mantra da negação que a gente fala. E o terceiro é com relação ao país em desenvolvimento. Opa, vai chegar primeiro no Japão, lê do engano, vai entrar primeiro no nos países em desenvolvimento, por incrível que pareça. Por quê? Uma democracia fraca, uma falta de cultura, uma falta de história. Ou seja, é muito mais fácil. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais consome celular, smartphone. Você pode ter uma secretária que ganha um salário mínimo, a minha pediu para eu parcelar em dez vezes lá para ela, mas comprou um iPhone de não sei quanto. É uma loucura. Né? Então, é esse consumismo. Né? Então Eu concordo com a Eloísa que a gente não está surfando nessa era na, na, na economia digital, como gerador de conhecimento, como gerador de royalties, como, mas, de uma forma consumista, nós estamos, estamos, infelizmente, na dianteira. E isso é fácil você entrar com tecnologias, é fácil você substituir pela robotização. Existe um gráfico que diz muito, né, é, é, é um gráfico interessante, que foi divulgado há uns dois anos atrás, demonstrando que na China, não é na Alemanha, não é no Japão, salários lá em cima. Na China e na Tailândia. Na China, cada robô que trocava determinado posto determinado pós-trabalho, post 50, 80, 100, aquele robô, o payback dele, quanto ele ia se reverter, ah, eu gastei um milhão nesse robô, estou substituindo 100 pessoas, em quanto tempo se paga? Na China, com salários miseráveis de 80, 100, 150 dólares, ele se paga em um ano e meio. Isso aí diz tudo. Tá? Então, assim, não tem como lutar. Então, a primeira coisa que vocês têm que ver é... Isso é fato, não tem como lutar contra isso. O capital, não sou favorável a dizer que é, é o certo ou errado, não estou aqui para aquilatar, para fazer juízo de valor. Eu estou constatando, é fato, o capital, ele movimenta, o poder econômico movimenta as coisas. E Isso a gente não se apercebe, né? eu venho da área jurídica e um professor meu uma vez perguntou, Marcelo, perguntou para a sala, a quem, quem defende, para quem serve, qual o escopo, para que serve o Código de Defesa do Consumidor? Ele, em última raça, em último momento, ele é para beneficiar quem? Quem arrisca dizer? Hã? O empresário. O empresário. Não é consumidor? Jamais. Ali, o que é? Eu estou dando uma garantia, eu estou dando um acalanto, eu estou acalentando aquela pessoa. Consuma. Fique tranquilo, porque se der problema, a gente troca, a gente devolve e tal. E a empresa tem um prejuízo com isso? Tem. Antigamente não tinha nenhuma responsabilidade, tem isso, mas ela ganha muito mais. Ela ganha em escala. O mundo precisa de qual a maior moeda do mundo? Quem adivinha qual a maior moeda do mundo? É o dinheiro? Não, só existe dinheiro porque existe um negócio chamado o quê? Confiança é a maior moeda do mundo. As coisas só são como são porque existe confiança. Só estamos aqui no Existe a Revolução porque confiamos que os nossos é, é, é, representantes foram eleitos. confiamos que o real vale 100 reais, porque confiamos que o dólar vale aquilo. Mera confiança. Então, o que, que acontece? É, tem um livro muito interessante, que seria bom vocês lerem, Aspectos Morais do Desenvolvimento Econômico, feito por um inglês, que eu esqueci o nome agora, que ele faz um estudo mostrando como surgiram as corporações de ofício na Inglaterra e demonstra por A mais B que foi o próprio capital, a própria produção, os próprios empresários que criaram forma, mecanismo de gerar sentimento de confiança. Dito isso, podemos passar para o problema. Então, tendo essa percepção de que o capital realmente ele manda, o capital ele gera, então, aqui, quando a gente vai estudar ah, quais são as repercussões políticas e econômicas, já estão postas, temos que tentar achar alguma solução para esse desemprego em massa, que vai ser o desemprego em massa, mas ainda precisamos do dinheiro, temos que ter confiança no dinheiro. Como é que eu vou girar uma economia onde não existe mais dinheiro? Porque se, quantos por cento das pessoas foram, por exemplo, a taxa de desemprego, se chegar ao nível de 30%, ele quebra a economia mundial, não precisa chegar a isso. Quando a gente fala de evolução, muitas vezes as pessoas perguntam, mas, Marcelo, a minha área ainda vai ter uma sobrevida? Tal. Eu falo, por exemplo, nos Estados Unidos, contadores, contadores já 94% do serviço do trabalho contador já é automatizado, não precisa mais de contador. Advogados vai na mesma seara, não vai precisar, não tem necessidade. Então, é, é, o impacto é gigantesco, mas não precisaria ser 90% como algumas profissões vão ser. Bastaria 30% para eu ter uma quebra na economia. Então, o que, que acontece? Como perguntou a Heloísa, Marcelo, vai, ter, é, é, é, vai chegar aqui no Brasil? Vai, e vai chegar muito rapidamente e sorrateiramente. O problema é que a gente não se apercebe quando chegar já é um tanto tarde. Eu trago um exemplo disso aqui, um conceito chamado, vocês já ouviram falar, em Big Nudging. Saindo um pouco da economia, misturado com economia e política. O que é nudging? To nudge, no inglês, é cutucar, dar um empurrão. Existe uma, uma, uma teoria, onde você, é aplicada, onde você explora comportamentos humanos sem dizer um ai, sem, dizer uma, sem dar uma regra. Um exemplo, você tem um mictório, eu costumo colocar isso no slide, com uma mosquinha no mictório, para a pessoa apontar ali e urinar em cima daquela mosca. Não existe um letreiro dizendo mire na mosca, é natural. É, é, é, é do ser humano. Então, essa espécie de comportamento é estudado em N.A., em né? no, no consumo, o que a gente chama de filter bubbles, ou seja, a gente vive em bolhas, filtros bolhas, onde nós somos conduzidos a consumir o produto A, consumir o produto B ou comprar o C que a gente sequer queria. Então, para a gente falar de uh, esse, esse, esse, esse reflexo nos meios econômicos e nos meios políticos, a gente está ciente dessa problemática. Porque se você achar que vai ser daqui a 50 anos, você vai ser pego de surpresa. Se você achar que seu emprego vai deixar de existir, você vai ser desenvolvedor, você vai entrar em desespero. Se você achar que isso vai surgir primeiro em Nova York e não em Goiânia, você vai entrar futuramente em desespero. Uma das soluções, para não ser tão, tão, tão distópico, tão... Qual é o. Marcelo, então vai acontecer? Vai. A robotização vai vir? Vai vir, já está vindo. Inteligência artificial vai substituir quase tudo? Quase tudo. Ah, Marcelo, qualquer área, qualquer área. Até em artes, eu trago, eu mostro que músicas são feitas, pinturas são feitas, romances, livros, técnicos, todos já são feitos integralmente por IA. Não existe praticamente uma área do conhecimento humano que a tecnologia não tocou. Até caso, até psicologia. Psicólogo, Marcelo, existe um sistema de IA que foi lançado agora que ele consegue dar uma assertividade, uma certeza de que uma pessoa poderá se suicidar nos próximos 62 meses de 74%. Não existe nenhum estudo no mundo, nenhum, nenhum grupo psicólogo que conseguiram fazer uma métrica, dizer isso. Né? Então, assim, então, é, é, a tecnologia ela está afetando tudo. Qual é a solução? Não se achou outra. A priori, fala-se em renda básica universal. Né? Então, a renda básica é o que vem surgindo, mas ela tem uma série de problemas, mas não se inventou outra solução. Ah, é igual, é, Qual o melhor regime do mundo? Né? Até que se descobriu outra democracia. Então, como é que funcionaria a renda básica universal? As pessoas receberiam um, um valor do Estado para ficar em casa. É possível? É, já está em voga em duas cidades canadenses, já passou por referendo na Suíça, perdeu por 37% há um, dois anos atrás, está se cogitando na França essa possibilidade. É possível? É. Agora, é muito difícil. Por quê? Porque para eu dar para alguém, por exemplo, Nova York. Eu penso que em Nova York, os cabs lá, os táxis, são 30 mil carros, 60 mil motoristas que ficam se revezando. Eu acredito que no próximos cinco anos, 30 mil carros serão vendidos, serão 30 mil carros autônomos, 60 pessoas, 60 mil pessoas na rua. Não tem como. Como é que poderia ser feito isso? Deveria-se taxar a empresa. Eu taxo, eu tenho uma margem maior de lucro e aquilo eu reverto para aquelas pessoas. Qual é a dificuldade? Como é que eu vou taxar essas empresas? Né? A pessoa está com a sede aqui, produz aqui, causa o um impacto aqui, gera um produto lá, o produto lá, recebe o produto num terceiro país. Então, essa é uma grande dificuldade. Tá? Então, realmente, o que se tem de solução, efetiva nessa fase transiente, nessa fase de transição, até o momento em que a gente não precise mais se preocupar com a tecnologia, que ela será a nossa aliada, possivelmente, eu tenho essa grande dificuldade. E penso que realmente, né, para o bem ou para o mal, seja essa a solução. Mas precisaremos pensar como implementar, talvez, uma taxação sobre a robotização, sobre a automatização, porque eu preciso estar, eu preciso angariar aquele recurso de onde ele está tirando o emprego não adianta eu pegar e taxar algo e a empresa está com sede nos Estados Unidos e o que, é que vai ser revertido para o Brasil. Né? Então, é algo muito difícil, não é algo simples de se solucionar. Né? Pouca gente é, é, é, discute isso muito aprofundadamente, fala-se, opa, é essa a solução, mas como é que eu implementaria isso? Como é que eu tiraria isso da empresa, jogaria para o Estado, o Estado redistribuiria isso? É algo muito difícil, é algo que precisa ser muito estudado. Para isso, a gente precisa ter conhecimento. Né? O que, é que nós podemos fazer até lá? O que, é que nós podemos fazer até que governos, empresas, estudem, maturem? Nós temos que mudar nosso mindset. Nosso mindset, nosso pensamento, nossa arquitetura, nosso modo de pensar, ele ainda é muito antigo. Se você vira para um filho seu, para um neto seu, para uma criança, você pergunta o que, é que você vai ser quando crescer? Isso não existe mais. O mundo não quer saber quem você quer ser. O mundo quer saber o que, que você vai resolver. Né? Então, a pergunta que tem que existir é, o que, que você quer resolver? Qual o problema do mundo que você quer resolver? Pode parecer romântico, utópico, mas não é. Porque se você não for atrás, se você não for proativo, se você não for objetivo com relação a isso, você não vai ter mercado. Então, você tem que procurar, eu quero resolver o problema X do mundo nessa Seara. Essa é a solução. Tá? Então, assim, precisamos mudar primeiro nossa forma de pensar, de como construir né? a nossa educação. Ela tem que ser aprimorada o quanto antes. Nós estamos na educação ainda de, de, de Pitágoras, né? de, de Aristotélica ainda, né? que aquela peripatética que você fica caminhando quando muita. Aliás, lá era até mais evoluído que era peripatética. Ele você sair andando com o cidadão, com o Aristóteles olhando, conversando. Isso nem, nem isso hoje a gente tem. Fica numa sala de aula, trancada, muitas, na melhor das vezes, vendo numa tela digital alguma coisa do mundo lá fora. Então, nossa educação está totalmente atravancada, está ultrapassada. O que é que nós temos no mundo? Hoje, nós temos universidades. A Noruega, que é um país que é uma referência em educação, já aboliu esses cursos compartimentados. Não faz sentido. Eu vou ser médico, vou ser advogado. Não existe mais isso. A tecnologia tem que permear tudo isso. Uma solução é uma universidade chamada École 42, na, em Paris, na França, que ela não é reconhecido pelo governo é, é, francês como instituição de ensino superior, mas ela é buscada por 30, 40, 50 mil pessoas por ano. Por quê? Porque é outra forma de ensino. Eu permeio tecnologia em tudo, eu trabalho com projetos. Eu não tenho um professor, eu não tenho disciplina, eu não tenho nota. Eu tenho uma gamificação, eu tenho que solucionar problemas. Opa, qual é o desafio? Qual é o problema? Vamos solucionar isso. Um vai cuidar da parte tecnológica, outro vai se, em, em, sei lá, aprofundar na parte gerencial. Outro, ou seja, é uma, é uma forma de educação, é uma forma de busca de soluções diferentes. Então, o que, é que nós temos que fazer nessa fase de transição? Temos que mudar nossa educação, mudar nosso mindset. Temos que aplicar a transversalidade, temos que aprender a multidisciplinaridade. Não adianta eu ser altamente especialista em algo e não ter uma visão do todo, uma visão global de como as coisas funcionam, porque não ter uma internalizada, uma cultura tecnológica. Porque cultura tecnológica não é só o consumir, não é só a criança que está ali brincando no tablet, é saber gerar soluções, né, resolver problemas do cotidiano. Então, pessoal, eu não vou me estender muito, até para dar mais a aso ao debate, mas a primeira coisa é, tenham consciência do problema. Se tiverem dúvida de que isso vai impactar a vida de vocês nos próximos 10 anos, mas é impactar mesmo. Corram atrás, olhem, leiam, estudem, tentem antenar. Posso estar falando besteira? Posso não estar. Então, na dúvida, estejam preparados. Né? Aquela história, né? espere pelo melhor, mas se prepare para o pior. Tendo isso na cabeça, vocês têm que mudar o mindset, vocês têm que ver como procurar, o mundo não quer saber quem quer, quem que o mundo, o que, que as empresas vão querer saber de um cidadão formado em Harvard, naquela coisa fantástica, ou vai querer o cara na Escola 42. Eu como empresário que sou também, eu contrataria um cara da Escola 42, sem a menor sombra de dúvida. Eu contrataria um garotinho que tem estudado na Escola do Porto, né? O colega deve conhecer, né? Você tem é, uma escola lá que é totalmente moderna e tudo mais que crianças de 7, 8, 9 anos administram, né, eu visitei, administro empresas, que muitas, muitas empresas que eu conheci Brasil afora, muito melhor. Né, porque tem um preparo, realmente trabalho com projeto, solução, não é, é uma coisa assim, é, os professores não são sequer mediadores, eles são um ponto de apoio lá. Realmente as pessoas têm que procurar as suas, as suas respostas, o seu caminho. Ok, Luísa? Bom, eu vou aproveitar o painel para abrir mais, para interagir com a plateia, né? mas uma coisa importante da fala de vocês dois aqui é o seguinte, quando a gente fala de... Sempre quando se, se fala de política pública, né? de papel de governo, papel da sociedade, a, sempre entra na prioridade número um, número dois... Políticas de geração de emprego e renda. Né? Quando um político vai fazer campanha, a gente faz programa de governo, tá lá. Como é que eu vou fazer para gerar emprego, em primeiro lugar, e renda, em segundo lugar? Acho que está no momento a gente se fazer essa pergunta. né? De quem é essa tarefa? Essa tarefa é dos governos, essa tarefa é de cada um de nós, essa é a tarefa do pai que veio trazer os filhos aqui para participar desse debate e para pensar, olhar no futuro. né? É a questão de mindset. Acho que ah, os desafios estão colocados. Eu faria até a pergunta qual é o papel da nossa política de educação, né? em primeiro lugar, na na garantia não mais de geração de emprego, mas na formação de capacidades para que todos nós possamos navegar nesse mundo novo, cheio de incerteza. né? A única certeza que a gente tem é que de, daqui a cinco anos está tudo mudado. Tá? Daqui a cinco anos, aquela... Formação que a gente teve numa universidade, que a gente custou entrar, né, cursou por quatro, quatro, cinco anos, aquele aprendizado que a gente teve ali, não é que ele deixou de ser importante, muito pelo contrário, ele te dá toda uma base de conhecimento, mas o conhecimento que está gerado ali, ele precisa estar tá sempre renovado. né? Então, o papel da educação muda, eu vou passar, você quer complementar, Marcelo? E aí, depois do Marcelo, eu abro para perguntas, tá? Excelente a provocação dela. O que, é que o governo faz? Eu acho que tem feito muito pouco e tem feito errado. Um, um caso muito claro agora para mim foi a questão do Uber. Eu sou magistrado, sou juiz. E tenho trabalho, estou é, é, em grupo de colegas juízes que trabalham com tecnologia e fica uma discussão lá eterna se Uber é uma relação de emprego ou não. Né? E está o Uber está à porta de ser fechado por ser, ter, estar sendo reconhecido um vínculo empregatício. Então, eu acho que você aí responde, Heloísa. Eu acho que o governo, como todo, né, o governo os poderes, né, o governo não é só executivo, legislativo, é, é judiciário, eu acho que estão andando na contramão da história. Né? É, é, é, acabar com o Uber, que você gera 20, dezenas, é, 15 milhões de empregos num país como o nosso... É uma loucura. É o que eu converso com os colegas. Colegas, essas 15 milhões de pessoas, não eram motoristas profissionais. Eles não saíram da empresa, largaram a carteira de trabalho, toda a proteção de trabalho para enveredar no Uber. É um pico, é uma forma de sobreviver. Mas o que a gente faz? Ao invés da gente adaptar o direito, adaptar a legislação, adaptar realmente as diretrizes de, de, de governabilidade, de governo, você quer mudar o modelo do negócio, e isso é um risco. Né? Pode refrear, pode vir a quebrar um Uber aqui, como está acontecendo na Califórnia, já aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra eu estive na Inglaterra, você não tem mais Uber. Você paga, o que você pagaria por, sei lá, 10 libras uma corrida, você paga 60, 6 vezes mais naqueles táxis horríveis que eu não vejo nenhum romantismo naquilo lá. Então, assim, é, é, a gente pode até atrasar um pouco isso mas não tem como refrear, né? realmente a tecnologia vem, os novos modelos vêm, o que a gente tem que fazer, como a Luísa disse, a gente tem que tentar adaptar, compreender, temos que proteger as pessoas, temos, temos que dar amparo, temos, mas não colocando uma forma arcaica, ultrapassada né? da década de 40 para se aplicar em um modelo do século XXI. Pois não, Luísa, que querem perguntar, vamos lá. É, sobre essa discussão toda de como é que os governos vão se comportar, né, como que vão cobrar essa, esse trabalho, que não é trabalhado, mas tem o lado social, eu vejo um movimento, por exemplo, que é a Inglaterra saindo do, do mercado comum europeu. A Inglaterra, eu acho que está fazendo um experimento social, que é, quando... Os, houve a globalização, houve esse problema que, que afetou. Um faz a roda, outro faz sei o quê, e junta tudo isso num lugar só. Isso é criação de capital, que é confiança, né? Então, o que o Brasil poderia fazer é cada comunidade se autossustentar. Seria como? que eu penso... Uma cidade como a minha, 40 mil habitantes, ela tem que ter um PIB positivo. Ela não pode ter um PIB negativo. Ela tem que se autossustentar. Alimento, energia, chuva, tudo isso que é um monopólio é, mundial, que seria né? esse monopólio mundial. E a gente tem que, em vez de globalizar, a gente tem que evoluir enquanto sociedade porque a gente tem que ver as pessoas que estão ao nosso redor né? se ela está bem se ela está bem de saúde é é o conforto o conforto é a segurança econômica da, de uma família de outra é isso que nós temos nos não ver é, notícias aí que não tem nada a ver com a sua comunidade nada interessa para ela do dia a dia, né? da forma dela trabalhar, da forma que ela vai caminhar, da forma que ela vai entregar o seu, o seu alimento. Eu acho que seria para você estudar, né? que você está falando no futuro, eu acho que nós temos que chegar uma evolução da globalização. Eu não sei o que vocês acham dessa ideia, é o que eu estou vendo a Inglaterra fazer, porque ela está com medo da, da China, porque a China vai bombardear. O que, é que a China fez? Deixou as pessoas velhas, todas lá, lá no campo, fazendo trabalho manual, deu um na, na, na, na, na nos países desenvolvidos, criou-se cabeças que você nem imagina, fazendo essas tecnologias e invadindo os outros países. É isso que está acontecendo. Perfeito. É, é, é, vou passar para o que quer responder também, mas essa, esse movimento de voltar, isso já se cogita um outro estudioso. Mas eu não sei se é da essência do ser humano eu chegar no nível, não estou dizendo que o nosso seja melhor não. Realmente, de repente, a vida do campo, que era minha avó viveu e vive até hoje, de repente seja até melhor. Mas eu acho muito difícil o ser humano, ele, em determinada evolução, ele voltar. Até porque vem mudando né? e a gente, a gente, você não consegue compreender a nova geração, eu não consigo. Né? Para a geração do seu pai, a sua geração foi perdida. Para você, a geração dos seus filhos é perdida e para eles é natural isso. Mas eu acredito que não consiga mudar. É, Thomas, que escreveu O Mundo é Plano, ele divide a globalização em três momentos. A 1.0 foi a globalização da, da, dos, dos, dos países, né? com as grandes navegações. A 2.0 foi a globalização das empresas. Depois de 1800 e depois de 1900, e a globalização do indivíduo, que é a 3.0. Eu acho que com a globalização do indivíduo é, é, surgiu um fenômeno diferente. Ao invés de eu pegar e, e espraiar uma cultura americana e tal, houve, houve isso, é claro, globalizou-se. Mas houve também o que se chama o local. O local também ele criou voz, ele criou vez. E eu acredito que pequenas cidades, pequenas comunidades, pessoas na sua individualidade, hoje, através da internet, podem atuar de forma local, localmente, com expansão é, global, com visibilidade global. Eu acho que isso é importante. O que a gente tem que internalizar é algo chamado indústria criativa. Se você olhar as 10 maiores, as 20 maiores, 500 maiores empresas do mundo, você vai ver que ah, não é mais automóvel, não é mais são indústrias criativas, baseadas na tecnologia, na, na, na criatividade. Então, eu acredito que exista espaço, sim, né? mas temos que remodelar. Pois não? Deixa eu passar aqui para o Carlos. É porque a Europa, na Europa a gente vê muito essa questão do global e do local sendo debatido e vivenciado. né? Alemanha, em especial, é, queria que você falasse um pouco sobre isso e aproveitando fazer o gancho com a privacidade de dados, né? vocês têm uma, é, na União Europeia uma política de privacidade de dados que é diferente da americana, que dá um pouco essa noção aí do, da, da, da, de blindar é, a, a, o cidadão europeu de uma maneira até mais, mais forte. Eu gostava de muito brevemente fazer um comentário sobre este dilema entre o, a autossuficiência local e, digamos, a, os efeitos da globalização. Bom, eu por acaso, a, a situação do Brexit é muito particular e, no fundo, estamos a falar de uma decisão soberana do, do povo britânico e a, não me cabe a mim estar, digamos, a questionar essa decisão. De qualquer forma, se nós formos visitar aquilo que esteve na origem uh, da discussão do referendo, nunca foi um isolacionismo e uma autossuficiência do Reino Unido. Até porque, se nós visitarmos a história, todos estão lembrados que aqueles países que alguns ainda hoje são os arautos da autossuficiência. Pensemos nesse país que até é vizinho da China, fica entre a China e a Coreia, que não tem relações com mais ninguém no mundo, não é um bom exemplo de felicidade do povo, de melhoria das condições de vida. Porque não só a socialização entre pessoas de várias origens é um aspecto intrínseco à, à espécie humana, como no plano económico isso não se traduz de facto numa melhor e mais eficiente distribuição da riqueza global. Precisamente, uma das coisas que se nós pensarmos bem é o seguinte. Qual é o princípio de funcionamento, por exemplo, dos seguros? O princípio de funcionamento dos seguros é um princípio de mutualização do risco, ou seja, é a distribuição do risco, do encargo, quando algo corre mal a uma pessoa. E por isso, essa noção, digamos, de... De solidariedade e de pensar o coletivo, continua a ser, do meu ponto de vista, um aspecto essencial, digamos, da, da espécie humana. Agora, isso não significa que, por exemplo, em alguns aspectos ah, daquilo que são paradigmas de desenvolvimento económico, se deva ter em consideração a necessidade de não, não forçosamente estar a imaginar que, sei lá, os... As mangas que são produzidas no Brasil vão ser metidas num avião, vão atravessar o oceano e vão chegar a, a um outro local no mundo. O que significa um custo, não só um custo direto, mas também um custo invisível no plano ambiental que é absolutamente fenomenal e é um custo que muitas vezes não está integrado naquilo que é o preço que as pessoas pagam quando vão pagar o produto. Portanto, temos que gerir melhor aquilo que são alguns efeitos extremos uh, e, digamos, socialmente uh, insuportáveis uh, da globalização, mas tem que isso signifique o fecho de, sobre, sobre a nossa pequena comunidade, porque há muita coisa que nós temos a aprender e a ganhar com essa noção de tratar desafios coletivos de forma coletiva. Quando nós falamos nas questões, por exemplo do planeta. Quando nós falamos, por exemplo, na tecnologia, é muito bom que, por exemplo, a tecnologia que é desenvolvida num país possa ser tornada facilmente acessível a um... a todo um continente, a todo o mundo, de uma forma muito mais uh, fácil, ou seja, com muito menos custos do que aquilo que é, digamos, o um modelo tradicional, que tende, digamos, a penalizar extraordinariamente através da visão tradicional, por exemplo, dos direitos de propriedade intelectual, temos que pensar uma forma de distribuir esse dividendo de uma forma mais equitativa. E agora, por falar, digamos, em distribuição de direitos uh, mais equitativa, uma das coisas que nós temos constatado é que, por exemplo, tudo aquilo que é as tecnologias digitais tem uma particularidade que é acarretam economias de escala que são avassaladoras. Ou seja... Se nós pensarmos nesta coisa, Google, Amazon, Apple, naturalmente, pela, pela lógica digamos, de funcionamento deste tipo de dispositivos, há leis que estão, aliás, profundamente estudadas, há quem chama isso a lei de Metcalf, há quem chama isso o efeito de rede, quem inventa um produto que vai ser utilizado por um número muito grande de pessoas, tem uma vantagem absolutamente avassaladora. E na realidade, há lugar às vezes para o número 2, mas o número 3 já, já, já não sobrevive. Pensem no seguinte, existe a Apple, existe a Google, nos sistemas de operação, nos sistemas operativos para celulares. Ninguém mais sobreviveu, porque é uma lógica natural esta concentração e, portanto, isso significa um dividendo digital que provavelmente tem que ser distribuído de forma mais equitativa porque, de alguma forma, cria-se aquilo que os economistas gostam de chamar uma espécie de monopólio natural e, portanto, há que gerir isso de uma forma mais equitativa. Uma outra coisa que, por exemplo, não tem um custo visível e que é muito importante é aquilo que nós falamos em dados, dados da maior parte das coisas os dados que a gente recolhe, porque, mesmo sem nós sabermos, pelo facto de termos um celular connosco, há uma série de informação que se sabe sobre para onde é que nós andamos a passear. Vocês já certamente repararam quando assinam muitos sites, há sempre lá um, uma caixinha a perguntar você deixa a gente usar os, uh, os cookies para recolher informação? E depois vão reparar que depois os anúncios que vão aparecer têm muito a ver com as vossas preferências, ou seja... Se vocês forem ao Mercado Livre, se forem ao Amazon, comprar um determinado produto, de repente começam a receber muitos anúncios sobre esses produtos. Ora, isso significa que há, digamos, uma lógica inerente que acarta as pessoas, atrai as pessoas para um determinado padrão de consumo. Ora, aquilo que nós procuramos com a legislação sobre proteção de dados pessoais é precisamente tornar as pessoas menos prisioneiras desse jogo quase infernal que nos leva, digamos, a tornar-nos, digamos, um, uma máquina de consumo. Mas, por outro lado, também criar condições para, a prazo, se ter uma espécie de dividendo sobre a economia de dados, para que muitas coisas que são aparentemente gratuitas e dos quais grandes empresas mundiais retiram enormes lucros, esses lucros sejam divididos de forma mais equitativa. Para ele, para a gente fechar. Uma pergunta simples. Che... Alô? Oi? Alô? Isso. É, a pergunta é simples: a tecnologia vai nos obrigar a rever o modelo econômico que nós vivemos hoje? Chegou a hora da gente rever o capitalismo do jeito que ele é construído? Tem uma outra pessoa aqui. Vamos fazer as duas as duas perguntas para encerrar. Só emendando com a pergunta dele. Hoje a gente tem uma discussão muito recorrente no mundo, que é o modelo político brasileiro. Ele tem que ser feito. Qual que, na, na opinião de vocês, qual que seria um modelo político adequado para o Brasil para que essa relação de trabalho seja levada em consideração e seja uma forma mais justa? Bom, quem, quando vocês pensam aí, só, só colocar um ponto muito interessante que está sendo debatido no Japão. No Japão, em todos os, os setores da sociedade, inclusive nos empresários, né? é, falam de uma sociedade é, da imaginação. No Japão, eles falam, a gente já está saindo da sociedade da informação, que é a sociedade 4.0, e indo para a sociedade 5.0, que é a sociedade na qual os indivíduos estarão livres de trabalhos braçais repetitivos, porque a tecnologia vai permitir com que as pessoas tenham o tempo... Tenham o ócio criativo e tem a possibilidade de ter uma dedicação à imaginação, à criatividade e usar isso que é nato e único do ser humano. O robô não vai conseguir dar conta disso. Bem, vamos lá. É, tem que mudar, não só o modelo econômico, uma série de coisas já, já mudaram. O que acontece? Existe uma dissociação nessas esferas. Quando a gente fala de quem já leu Bauman, Zygmunt Bauman fala da sociedade líquida, do mundo líquido moderno. Mostra a liquidez das relações, a liquidez das pessoas. Ou seja, não é mais aquela geração de outrora, né? As expectativas são diferentes, né? Hoje a, a, os jovens se contentam de forma diferente. Hoje não basta eu viajar para a Itália tirar uma foto na Torre Eiffel com a namorada, com a esposa, com o marido. Eu tenho que postar e tem que receber os likes. O feedback é diferente. Até o conceito de felicidade hoje é diferente. O que dirá de emprego? Então, realmente, as relações estão totalmente modificadas. São novas relações sociais, são novas relações interpessoais, são novas relações de, vou dizer, não vou dizer de emprego, mas de se oferir renda. E, realmente, é, a legislação sempre ela anda a reboque. Né? O direito sempre, infelizmente, ele está a reboque. Então, é hora da gente... É, em se empoderar, conhecer, debater, discutir, né, porque é difícil dizer qual o melhor modelo, é, é, é, é muito trivial, muito simplista querer dizer aqui o que seria. A primeira coisa é reconhecer a mudança, reconhecer o problema, as dificuldades e tra trabalhar em cima disso. Mas o fato é, o direito, a legislação, o modelo capitalista, o, a democracia como um todo, ela está sendo totalmente, está dissociada da realidade, quando a gente pega e olha, quem assistiu é, é, é, é, aquele episódio da, do Black Mirror, em que uma garotinha fica dando pontuação e recebe tal social e acha que é um absurdo, aquilo já existe na China. Eu estou aqui com vocês, então na minha palestra estaria dando pontos. Quem tivesse pergunta, eu daria pontos para vocês. No supermercado, você daria e receberia estrelinhas. E com isso, com poucas estrelas, você não embarca no avião, isso é todo dando spoiler, tá? Você não entra, você vai até preso por estar com poucas, um pouco um baixo score social. Isso já existe na China. Centenas de milhares de chineses hoje só conseguem emprego, só conseguem é, empréstimo do governo, só conseguem é, se o score estiver alto. Lá já está vigendo isso. Isso daí realmente afronta qualquer noção de democracia. Se você é amigo do Marcelo na rede social, lá que eles têm tudo, não tem Facebook, mas tem uma coisinha azul com a mesma fonte do Facebook, com outro nome, Google também. Então, na rede social deles, gigantesca, se você é amigo do Marcelo e o Marcelo falou mal do governo, se falou mal de alguma forma, a sua pontuação vai baixar. E você não vai conseguir empréstimo, você não vai conseguir passaporte, uma série de coisas. Você pode ser sancionado sem sequer cometer um crime previamente. Então, realmente, a repercussão desse novo modelo é gigantesca. O fato é, está tudo dissociado o que está acontecendo com os nossos modelos econômicos, políticos e jurídicos. Bom. eu gostava só de fazer uma observação muito breve à, à pergunta que veio ali sobre se estamos perante um novo modelo económico um, há um poeta português que escreveu o seguinte todo mundo é composto de mudança e uma mudança maior ainda se passa é que já não se muda como se mudava eu estou a simplificar um pouquinho eu acho que essa noção de mudança é algo que está profundamente enraizado também na mutação tecnológica Agora, a nossa, o nosso desafio é conseguir gerir, digamos, esse processo de adaptação uh, à mudança por parte daquilo que são as estruturas sociais, as pessoas, uh, de uma forma que não provoque, digamos, uma total disrupção social, porque os cor o corpo social, as sociedades não têm essa capacidade, essa adaptabilidade instantânea, demora tempo. E, portanto, nós temos que fazer o trabalho de preparar as pessoas. Por exemplo, quando nós falávamos há pouco sobre a questão de novas formas de emprego, e eu digo emprego entre aspas, isto significa que, por exemplo, nós temos que pensar, como aliás o meu amigo dizia, numa forma de assegurar, digamos, um rendimento garantido às pessoas, uma proteção social, independentemente do tipo de emprego que ele tenha, quer seja o empresário Uber, quer seja o trabalhador por conta própria quer seja mesmo um empreendedor porque isso é essencial para assegurar, digamos, uma mínima coesão social pois um outro aspecto muito importante e pensando aqui assim naquilo que são os desafios bom referendo até a uma pergunta que foi feita anterior eu sou do princípio que os governos em geral não criam empregos mas os governos são cruciais para criar as condições para que os empresários, os investidores, criam empregos e que as pessoas estejam capazes de responder a esses empregos. E eu quando falava aqui há uns tempos com um, um amigo meu que estava no Ministério, eu perguntava-me, o seu país agora está muito bem, o que é que explica que tenham conseguido superar a crise tão facilmente? E eu disse-lhe, há muitas coisas que mudam ao longo dos governos. Há uma que é absolutamente crucial, e esse é o investimento na educação. O investimento na educação é aquilo que permite às pessoas serem capacitadas, não só para fazer coisas certas, mas mais do que isso, aquilo que nós chamamos de dizer, saber o que é a coisa certa a fazer em cada momento. Ou seja, ter a inteligência de se adaptar às circunstâncias. Isso é absolutamente um instrumento absolutamente fulcral. Boa tarde. É, o que vocês falam sobre a questão de governabilidade compartilhada? O conceito, por exemplo, de juntar governo com parcerias público-privadas para se chegar nessas soluções, por exemplo, até de discussão da renda básica universal. O que vocês, vocês falam sobre isso? Olha, eu vou só dar um exemplo... Muito interessante. A União Europeia está neste momento a investir, uh, tem um programa de investimento para os próximos 5 anos nas, uh, em pesquisa e inovação de 100 mil milhões de euros. Uh, multiplicado por 4,5 são. Uh, 100 mil quer dizer, 100 bilhões de euros. Multiplicado por vezes são 4 a 5 trilhões de euros. E sabe uma coisa, nós temos a expectativa que este investimento público se vá traduzir num investimento global de pelo menos três a quatro vezes este montante. E baseado em quê? Baseado na ideia de estabelecer parcerias entre o poder público, empresas privadas, municípios, entidades, digamos, não governamentais porque essa espécie, digamos, de desígnio coletivo é essencial para nós conseguirmos lá chegar. Não quer dizer que cada uma das partes envolvidas não tenha necessidade de defender o seu ponto de vista e defender os seus interesses. Eu estive a animar, quando estava em Bruxelas, um grupo de trabalho em que nós tínhamos sindicatos, tínhamos entidades patronais, tínhamos o setor público a discutir, o impacto da robotização uh, na indústria automóvel, por exemplo. E sabe o que é curioso? A indústria automóvel, por exemplo, em países como a Alemanha, em países como a França, continua a vogar muito bem durante esse período. Houve até aumento do número de empregos em algumas áreas e, curiosamente, graças à robotização. Porque a robotização permitiu focar os humanos naquilo que eles fazem melhor que os computadores e melhor que os robôs e transferir aquilo que é a parte mais menos eficaz, digamos, do esforço humano para os, para os robôs. Agora estamos confrontados com outros desafios, que é a questão, por exemplo, de mais transporte sustentáveis, mais transporte que sejam menos poluentes, que ocupem menos espaço, uma mudança sistémica, falávamos há pouco de mudanças do modelo económico, estas mudanças sistémicas são, são, são a nossa constância. A gente tem a sensação que são vagas sucessivas, mas é uma, é uma constante se a gente olhar, digamos, a, o curso da história. De forma que a noção, digamos, de partilha de risco entre o setor público e o setor privado é absolutamente é, crucial, porque há, há ganhos de eficiência, há aspectos também, digamos, do, da motivação pessoal e individual, em que o setor público consegue gerir melhor esse aspecto do que o setor, uh, o setor privado, consegue gerir melhor esse aspecto que o setor público, e vice-versa, dependendo das circunstâncias. É, digamos, é um processo de descoberta coletivo que tem que ser conduzido. Eu estou fazendo um estudo com a Universidade de Cornell sobre a economia digital, e então varri bibliografia do mundo inteiro a respeito da dinâmica, futuro, da economia digital e pensando na aplicação Brasil América Latina, né? Que a gente só vai caminhar se a nossa, se a gente trabalhar rumo a economia digital que seja inclusiva, que seja confiável do ponto de vista tanto de dados, privacidade, é, mas também do ponto de vista ético e uma é, economia que seja, digital que seja responsável. Né? E aí, a gente está falando de, de compartilhamento de responsabilidades. Do ponto de vista de governo, o governo tem que não só ter políticas regulatórias adequadas, políticas de inovação adequada, de infraestrutura também, mas o governo tem que praticar Política de dados abertos, tem que fazer governo digital para trazer as pequenas empresas para o jogo. E as empresas têm muita responsabilidade. Né? Responsabilidade ambiental, responsabilidade social. As empresas têm uma responsabilidade sobre a educação, sobre a capacitação, não só dos seus gestores, dos seus trabalhadores, mas de toda a sociedade. A gente não vai alcançar essa economia inclusiva, responsável, sem as empresas terem o compartilhamento de responsabilidade. E aí estou falando desde as empresas no nível global, né, Bill Gates eu vi, foi o primeiro cara a propor a renda universal, né, considerando que eles estão criando é, essa grande fissura né, mundial, mas ele foi o primeiro cara a propor isso. É, e mesmo as empresas locais têm que assumir uma responsabilidade, têm que compartilhar essa responsabilidade. Marcelo, pode, podemos encerrar? Gente, tem mais gente querendo perguntar, mas o tempo acabou. É, se você quiser vir para cá, fazer a pergunta pro pessoal, está à disposição. Tá? Muito obrigada, um abraço.